pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim olha só vamos reciclar ó, esses garrafão aqui de água mineral tá bom então eu já já serrei aqui vamos fazer vaso você pode tem duas opções ou você faz vaso com ele ou faz é, é, organizador para colocar na sua sala e decorar a sua sala tá bom aí aqui eu já serrei ó com esse serrote mesmo passei aqui e serrei no caso eu tô fazendo dois Tá bom? Isso aqui eu vou descartar por enquanto Que vamos fazer o trabalho com ele também Ó pessoal, agora vamos precisar de camiseta velha Já dobrei ela aqui, ó Certo? E vamos cortar aqui E medir aqui, ó Que a parte que vai pra dentro e outra parte vai ficar assim, tá bom? E vamos precisar aqui, ó De uma de cimento para uma de areia Tá bom? É só isso mesmo que eu coloquei Eu coloquei cimento e areia E essa água aqui, ó Que eu coloquei mais ou menos até aqui, ó De água e completei o restinho com cola Qualquer cola serve Aí aqui eu vou fazer Uma massa Que depois a gente tá envolvendo O tecido aqui Então a massa fica assim, ó Certo? Aí, aqui o tecido, o pano, eu já deixei úmido. E agora vamos. É, passar essa nata nele. Todinho. Tanto por, for, tanto por dentro quanto por fora, certo? Aí, vamos pegar aqui a vasilha, ó. No caso, o balde, que vamos reciclar. E vamos vestir. Aqui, ó. do balde. deixar só até aqui pessoal ó. puxando assim ó pega um pouquinho de massa ó vai ajeitando aqui aí com um papelão vamos colocar aqui para gente virar virou só colocar aqui para dentro ó. essas partes para dentro pronto pessoal, para dar uma cara melhor a esse vaso vamos pegar essa cordinha aqui ó aqui é um uma corda de seda que eu tinha feito um trabalho aí vou aproveitar aqui nesse vaso tá bom vou aqui amarrar ele e começar a envolver aleatoriamente certo do jeito que eu quero aqui. Ó pessoal, com essa parte aqui que sobrou, a gente coloca aqui por dentro. Enrola aqui, ó. Porque nesse, nesse momento agora, vamos pegar isso aqui, ó. A massa. E vamos cobrir tudo isso aqui. Então, esse processo aqui, a gente faz é por três vezes até cobrir completamente esses fios ficar mesmo só essa textura aqui ó ó pessoal para essa segunda dica aqui vamos usar corda de sisal ó. corda de corda de sisal aí vamos aqui misturar tudo Ó oh, pessoal aí com o pincel ó oh, Quando terminar todo esse trabalho A gente vai só assim ó oh, Pra deixar ele liso Não totalmente né Mas tirando o máximo Dessas areinhas que fica Tá bom E esperar secar por 24 horas Na sombra Pra gente vir colocar os pezinhos também Dar alguns acabamentos Tá bom Agora é só esperar por 24 horas Só depois de seco fica assim ó oh, Tá bom dentro ó eu não fiz o furo ainda mas eu vou fazer e agora vamos fazer o acabamento aqui vou me descer aqui nesse momento vamos precisar de três tampinhas assim ó de refrigerante e a massa ó eu coloquei mais um pouquinho de areia e um pouquinho de cimento Ó. Oh, Ficar assim. Vamos só dar um jeito aqui. Aí com a tampa, vamos colocar aqui um pouquinho de massa. Vamos colocá-lo aqui. A outra aqui. A outra aqui certo? é só para ele não acumular água embaixo, tá bom? o importante é que ele fique baixinho mesmo e o furo da drenagem, tá ok? Pessoal agora eu vou passar essa, essa tinta aqui spray mas vocês podem estar usando qualquer uma, certo? Mas depois eu vou passar aqui a resina, ó, a base de água E quero deixar mesmo na tonalidade concreto, ó Essa cor de cimento Ó pessoal, pintei aqui, olha só o fundo Que eu fiz com as tampinhas também de garrafa E aqui o furo da drenagem, certo? E agora eu vou passar a resina a base de água Ó oh, pessoal, é assim que fica o, o nosso projeto, o nosso vaso pronto, depois que eu passei a resina, certo? Mas vocês podem estar colocando aqui na borda a cor que você preferir. A minha dica aqui de hoje foi para ensinar vocês a como reciclar esses, esses galão de água ou até mesmo balde também de plástico, tá bom? E eu quero muito ver muito fora do lixo. Então vamos fazer arte, vamos fazer muita coisa Eu vou fazer depois um slide Mostrando como foi que ficou essas peças Depois de tudo seco e pronto, tá bom? Mas vai ser nesse estilo aqui, no dourado Que vai fazer parte da minha decoração Do de final de ano Ok? Então, para quem já gostou desse vídeo, deixa um joinha. E quem não, quem não é inscrito no meu canal e está assistindo agora, aproveita e se inscreve também. E ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também. E deixa um comentário lá embaixo, tá bom pessoal? Então, a ideia que temos hoje é para hoje é isso aqui, esses vasos. E até o um próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!